Hoje vamos conferir todos os detalhes desse Super Box, ilustrado pelo Alan Lee. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente falar dessa belezura em quatro volumes aqui, já sabe o Protocolo, Deixa aquele like, se inscreve no canal, você não é inscrito no canal? Sabia que 4 a cada 10 pessoas que assistem o TT não são inscritas? Logo aí, se inscreve no canal, dá aquele help para nós. Do lado, já clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquele seu ponto, aquele emoji, aquela letra A de Alan Lee, ou qualquer outro ponto, letra ou emoji que você goste, só para a gente subir na relevância do YouTube. Se você quiser ajudar o canal e ainda ter conteúdo exclusivo toda semana, é muito fácil, faça parte da Membership do TT clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, você vai ter tudo isso e ainda ajuda demais no nosso trampo. Faz muito tempo que eu queria lançar essa resenha desse box aqui, mas como tinha outros temas, a gente vai empurrando, empurrando. Só que agora, com o recente lançamento do volume único, ilustrado pelo Alan Lee, exclusivo da Amazon Brasil, eu acho que vem bem a calhar. Antes que me perguntem, porque eu sei que vão perguntar, sim, a editora tem interesse em lançar esse box aqui. Quando? Não há previsão não sabemos quando, então aproveitem bem o volume único, porque ele sim é uma realidade, isso daqui é um futuro e a gente não tem data. Esse box foi lançado em junho de 2020 no Reino Unido, ou seja, ele é fresquinho, ele tem aí um ano e meio, ele é bem recente. né Ele une os três volumes do Senhor dos Anéis, então The Fellowship of the Ring, The Two Towers e The Return of the King, junto com The Hobbit, né, os quatro livros. Ele é todinho ilustrado pelo Alan Lee. E se você quiser conhecer mais o trabalho do Alan Lee, a gente tem uma playlist dedicada para o artista. São quatro vídeos só sobre ele, sendo que um deles é biográfico, feito pelo Felipe Cruz, que conta tudinho dele, que ele ganhou um Oscar, que ele tem todos os prêmios imagináveis em ilustração e ilustração fantástica. Está aqui embaixo. Vocês vão conferir que é muito bacana, tanto o biográfico como o restante da playlist. Eu fiz esse enquadramento aqui para ver se eu consigo mostrar um comparativo melhor e ir conversando com vocês enquanto isso. Então a primeira coisa que a gente já vê é, em relação ao box preto, ele é bem mais alto. A gente tem aqui um dedo e meio, mais ou menos, de diferença de altura. Né? A largura é muito expressiva, né? bem diferente. Ó, quando a gente está com a base com base, a gente vê aqui uma diferencinha, diferença de altura. Então ele é meio trambolho mesmo. Fica até evidente, não é que o box brasileiro é pequeno, porque se a gente pegar o outro, que é o é basicamente o um relativo a esse, mas sem ser ilustrado, quando a gente olha aqui, ó, nesse box aqui, que é o box mais famoso, né, que tem o companion, a gente olha a espessura do Fellowship of the Ring, ele é metade desse Fellowship of the Ring. Ou seja, nesse trabalho aqui, eles esticaram o texto, eles fizeram um papel mais espesso, então é uma outra pegada de livro. Ele esse box aqui é grande até em comparação com esse que tem o um Companion. Então é, não é que o brasileiro é pequeno, né? Mas eu preferi trazer aqui para vocês terem uma ideia do comparativo de tamanho. Existem características comuns para todos os livros. A primeira delas é que eles são capa dura. Todos eles têm Dust Jacket, que é aquela capa que envolve, porque a capa sempre é lisa, então você tem aquela capa de papel ao redor. Todos eles têm lombada costurada. Todos têm fitilho. Quer dizer, menos o meu Two Towers. O meu duas torres simplesmente veio sem fitilho e eu não sei porquê. Ô, Harper Collins, cadê meu fitilho do Tio Towers aqui? Eu tô procurando até agora. O papel é um papel off-white. Ele não chega a ser amarelo, mas ele também não é completamente branco. Muito bom. E nas imagens, basicamente, é o mesmo papel, só com uma versão completamente branca. Não chega a me parecer um coucher brilho, não. Ele não tem brilho, mas também não parece um coucher fosco. Me parece que é o um offset, só que um pouco mais esbranquiçado. Então, assim, é uma boa qualidade, tanto para texto quanto para ilustrações, das impressões coloridas. Mas ele é diferente dos Três Grandes Contos. Esses livros aqui, ó, que a gente tem em inglês, é a queda de Gondolin, The Fall of Gondolin, The Children of Húrin e Beren and Lúthien e o Unfinished Tales, né, o contos inacabados, todos esses que são ilustrados pelo Alan Lee, quando você tem as ilustrações, eles são encartes em em couche brilho. Nesse caso não, aqui não são couche brilho, ok? Ele realmente é um off-white já comum da, do próprio miolo. Vamos ao primeiro livro, então, que é o Hobbit. O Hobbit, na minha opinião, é o livro mais bonito ilustrado pelo Alan Lee. Por quê? Ele tem o maior número de ilustrações. Ele tem 27 ilustrações. A gente tem o Bilbo na frente de Bolsão, o Hot Stamping dourado no The Hobbit, a lombada, e aqui no verso a gente tem o Smaug que é a capa original, porque O Hobbit foi ilustrado, essas ilustrações foram feitas em 1997, e a capa era esse esmalte aqui. Então eles inverteram agora o que era a capa de 1997, acabou virando a contracapa dessa versão de 2020. Tá? Então quando a gente tira, ele tem a Dusty Jacket né, aqui, com, com a orelha, uma sinopse, é, aquelas papagadas que a gente basicamente não liga tanto. Né? Quando você tira, você vê aqui o Hot Stamping né, na, na lombada e na capa, o esmal e bolsão. Dentro nós temos as duas grandes orelhas com sinopses, com biografia e tal, que é nada demais, e por dentro é completamente branco, então não agrega nada. Então você tem que tomar sempre muito cuidado, nunca ler com a dust Jacket. O livro é verdão, liso, nada demais. Na lombada nós temos aqui o Hot Stamping, e também nada aqui atrás. Ele é um papel tecido, ele não é um tecido, ele é um papel que tem uma textura que imita, mas não, não chega a ser tecido. Ele tem 27 ilustrações coloridas, o que é muito, e tem mais 30 em preto e branco, que são aquelas aberturas de capítulo e fechamento de capítulo. Como o Alan Lee ele desenha com lápis e depois ele passa aquarela em cima, quando a gente olha essas pretas e brancas, a gente acha que são ashuras, mas na verdade são as originais, a única coisa é que elas não têm a aquarela da cor. Então, neste caso, o Hobbit ele segue o andamento dos Três Grandes Contos, que eu comentei aqui, que você tem esses começos de capítulo. Já no Senhor dos Anéis, infelizmente, não tem. Você tem as ilustrações coloridas e acabou. Você não tem nada de abertura nem de encerramento de capítulos, o que eu achei uma grande falha. Nós temos no mapa aqui um mapa meio envelhecido, com detalhes em vermelho, tá bem bonito o mapa de flora na frente. No verso nós temos o mapa das terras selváticas, só que aí as letras estão em azul. Eu achei um detalhe tão bonitinho isso, eu gostei de azul, sim. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na tela. Vou colocar aqui, ó, o Desolation of Smaug, por exemplo, né? Ele está aqui em azul. Ó. Fica bem bonito. Eu achei que ficou chique. Gostei. Então você tem esses mapas envelhecidos, na guarda, grandão, com esses detalhes coloridos. Eu gostei disso. O papel é um papel de altíssima qualidade, como eu falei, né? levemente amarelado. Tem o motivo original do esmalgue desenhado pelo Tolkien, logo na abertura. Bem bacana. E ele tem diversos detalhes em verde. Então aqui até mesmo o nome The Hobbit está em verde. E ele tem o número das páginas, ou seja, a numeração das páginas, o nome do capítulo e a primeira letra que vai começar aquele capítulo, como se fosse uma capitular, em verde. Fica bem bonito. A lista das imagens. Então cada imagem tem um nomezinho, eles colocam aqui. Então no começo do livro a gente tem aqui, como eu falei, o capítulo, o nome do capítulo e a primeira letra ali o We", in A hole in the ground nós temos em verde todos os nomes no topo e na parte de baixo da página né as numerações são verdinhas também um verde escuro e aí as ilustrações que são nesse nesse jeitão preto e branco que parecem achuras né fica muito bonito isso no começo do capítulo e também no final que eu vou mostrar para vocês essa é a primeira ilustração que a gente já tinha na capa né tem até o banquinho ali, né, que tem na ilustração original do Tolkien, nos filmes do Peter Jackson, tem o banquinho, a ilustração dos anãos caindo um em cima do outro, e o Gandalf ali. A proporção de tamanho está bem bacana, né? Da, do Hobbit, dos anãos e do Gandalf. Aqueles fazendo os planos para chegar até Erebor e entrar na montanha. Vou mostrando só algumas, porque não teria como mostrar todas, né, pessoal? São muitas, mas, ó, chegando em Valfenda, eu achei linda essa daqui. Essa ponte claramente foi usada pelos filmes do Peter Jackson. Aqui são algumas ilustrações de meio de capítulo, né? Existem algumas no meio do capítulo e outras no final. São poucas, mas tem. Tá, aqui a gente observa uma no final do capítulo e uma no começo. Então fica bem bacana, né? Do Charadas no escuro. Vou mostrar para vocês agora duas páginas que são bem diferentonas. Olha que legal. Essa página das águias aqui, até o texto foi justificado para ficar certinho, e ela ocupa duas páginas. né? Então é uma intervenção no texto. Eu achei que ficou muito bonito. Só tem duas páginas assim. Esse das águias e esse capítulo aqui de moscas e aranhas, que a gente tem aí um, um galho de uma árvore de treva-mata. né? Mas ficou muito chique. É, isso daqui é uma coisa bem diferente. Nem os grandes contos têm esse tipo de intervenção. Então, O Hobbit segue desse jeito. Muitas ilustrações, muitas ilustrações inclusive em preto e branco, essas intervenções de página dupla, que a gente não tem nem no, na Queda de Gondolin, nem em Beren e Lúthien, então, são bem diferentes. E percebe-se que existe uma diferença. O Hobbit ele foi mais caprichado do que qualquer outro volume ilustrado. Então é o meu predileto de todos os ilustrados pelo Alan Lee, pelo volume, pelo capricho e pelas essas intervenções. A gente segue aqui agora para o Sociedade do Anel, The Fellowship of the Ring. A gente também tem aqui novamente o hot stamping, né? Em dourado. Ele se repete na lombada, a ilustração de Valfenda, linda, exatamente como a gente vê nos filmes, né? E aqui atrás nós temos os trolls de pedra com Aragorn e os hobbits aqui sentado embaixo dele. Mesma coisa, se abriu, o livro tem dust jacket. Aí você tem aquela capa lisa, sem graça, sem nada. Então, a Dusty Jacket é a mesma coisa. Aqui. Dentro tem as orelhas. Sinopse. Para que, que eu quero três ou quatro sinopses iguais? Três ou quatro bills? Né? Aquele negócio, né? Eu, eu não consigo entender esse negócio de Dusty Jacket, não. O livro é muito bonito. Ele tem um tipo de vermelho escuro, um vermelho puxado para o vinho tal. Novamente, aqui na lombada, o dourado. Né? Mais nada. Lombada costurada, bem forte, com vinco aqui. E o fitilho. Né, o fitilho também na cor da capa, bem bonitão. A gente abre ele. Não tem nenhuma grande coisa, mas o mapa é um mapa grandão aqui, só que não envelhecido como a gente tinha no anterior. Né, a única coisa que ele tem é a letra vermelha. Mas ele não tem aquele apelo que a gente tinha no Hobbit antes. Né. Aqui eles repetiram o mapa não tem o do condado grande o do condado está dentro da narrativa e agora todos os detalhes que a gente tem no livro inclusive aqui ó, o nome das, das imagens é tipo esse plate está em um vermelho escuro combina com a capa então no hobbit a gente tem em verde e aqui na trilogia a gente tem um vermelho sangue pisado aí as ilustrações são, claro, né, lindas, mas o volume de ilustrações é bem mais baixo. Enquanto no Hobbit a gente tem 26 ilustrações só coloridas e mais 30 e brancos, aqui a gente tem 19 coloridas e acabou. Não tem mais nada. Claro que são lindas, né? o Condado e tal, mas é, é bem menor. Uma coisa que é bem diferente aqui ó, é que essa Sociedade do Anel, essa é a primeira imagem que a gente tem. A gente tem esse Názigo e esse nasgo na verdade, é um terço da imagem original, porque a imagem original ela tem mais um pedaço para cá e um pedaço para lá. E isso a gente só encontra no volume único. Né? O volume único que tem saindo agora pela Amazon tem essa imagem por inteira. Então quando você compra o box, ele vem com a imagem cortada em um terço. Né? Você não tem a mesma imagem no volume único. Novamente aqui os detalhes em vermelho, né? tudo bonitinho. É muito chique. O material é gostoso de manusear, é bonito, é cheiroso, tem, tem uma diagramação bem gostosa, bem leve, o espaçamento de letra, tudo. Ou seja, a gente viu que o livro ele é super espesso, porque eles fizeram isso para uma boa experiência, para o manuseio. Mas ele é um trambolhão. Então aqui, ó, eu acho essa ilustração aqui sensacional. Sensacional. Alan Lee sendo Alan Lee. Aqui a gente tem mais uma lindona. Olha só a casa do Tom Bombadil. Tem até os Nenúfares aqui, ó. Nenúfares, né? Vitórias Régia. Linda, linda a casa de Tom Bombadil. Hater's Gonna Hate. Aqui a carta do Gandalf pro Carrapicho, né? Que o Carrapicho deixou de entregar. Quando eles encontram o Aragorn, lá no pônei Empinado. Então existem várias ilustrações, vou mostrar mais uma aqui e a gente passa para Duas Torres, que é a da contracapa dos trolls que viraram pedra e os hobbits com o Aragorn abaixo deles. Então, nada demais, apenas um bom trabalho, mas tem bem menos conteúdo, como eu disse, do que o Hobbit e até mesmo que os grandes contos. Já estamos aqui com The Two Towers, as duas torres. E se a gente só tinha 19 ilustrações no Sociedade do Anel em comparação com as 27 que tem o Hobbit, aqui só tem 16. É bem menos ainda, porque o livro é menor. Né? A capa é o, o Frodo fugindo da Laracna, né? então, com a espada dele aqui brilhando no escuro. né? Temos o Hot Stamping novamente e na quarta capa temos Isengard. É impressionante a proporção né, de uma pessoa perto de Isengard. É, é, é muito, muito expressivo, né? essa, essa pedra negra que tem em Isengard. Né? Pouca gente lembra, mas a pedra que dá a volta no muro de Minas Tirith é negra também. A Cidade Branca tem um, um muro negro, né? porque foi feita com, com a mesma pedra. Então Mesma coisa, dust Jacket, nada demais. Bonito, bonito e tal, mas preferia o material impresso mesmo na mídia. Aliás, é importante falar que todas essas ilustrações, dessas 50, são as mesmas, as mesmas que tem no volume único, que está sendo agora pela Amazon, e são as mesmas que saíram no primeiro volume único ilustrado pelo Alan Lee, que é de 1991. São as mesmas ilustrações, não tem nenhuma ilustração extra. Então eram 50 ilustrações no volume único britânico de, de 91. São as mesmas 50 ilustrações nesse box e as mesmas que a gente vai ter no volume único da Amazon. É tudo a mesma coisa, tá? Então aqui, igualzinho, a gente tem a Sociedade do Anel. Os mesmos mapas, basicamente, os mesmos detalhes em vermelho. Eu achei que aqui podia ter um detalhe de Rohan. Achei meio preguiçinha aqui. Podiam ter tido um, um destaque aqui. Aqui uma imagem de Osgiliath. Muito bonita né? essa beleza decadente do passado de Osgiliath. Aqui aquela cena que ficou icônica nos filmes. né? O Gollum tentando matar o Sam, e aí o Frodo coloca a ferroada perto da garganta dele, né? que é praticamente um revival do que a gente teve no filme do Hobbit também aqui o abismo de Helm, né? alto grau de detalhamento, dá para ver aqui certinho, tá igualzinho dos filmes mesmo. Que a floresta de Fangorn, os, os hobbits ali na, na frente aqui, aqui o entágua, né, o, o riacho que sai de Fangorn. Enfim pessoal, não vou mostrar todas as, as ilustrações, mas vocês pegaram o um andamento. E aqui temos o quarto e último volume do box, que é o The Return of the King que eu achei o mais louco, de capa, que aqui são os Rohirrim chegando. Brutal essa, essa imagem aqui. E atrás tem a minha ilustração favorita de todas desse volume, que é o navio cisne aqui, dos portos cinzentos. Muito bonito, né? Esse navio com a proa de cisne, as gaivotas, as ondas, tudo azulado. Achei fenomenal. É a minha ilustração favorita. Mesma coisa, a gente tira a Jacket. Dessa vez, pelo menos, a gente tem uma mudança de, de mapa, né? Não é o mesmo mapa, porque eles não fizeram nenhum closezinho de Rohan no Two Towers. Então a gente tem aqui... Mesma coisa... Mesma capa, vermelha, fitilho, lombada e dourado. Só que aqui, finalmente, nós temos um close. Aê! Mudaram o mapa. Que dificuldade, hein, galera? Ó. Agora sim, gostava de ter feito alguma coisa diferentezinha. E aqui os detalhes em vermelho. The Return of the King. E vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, só para dar um... Aqui, ó, o Fano da Colina. O né, um ca um caminho para Dunharrow, Pra Dun né, a senda dos mortos. Aqui a gente vê Minas Tirith. Dá até para ver que o muro é um muro mais escuro do que o resto da cidade. A cidade é branca e o muro é preto. Né? aqui logo após, após os campos de Pelennor muito bonito né com a, o Mindoluin saindo ali pelo meio da um promontório né? da, da montanha saindo no meio da cidade entre os anéis aqui a torre de Baradur com um olho ao redor a gente tem alguns orcs aqui a área da árvore branca de Minas Tirith Achei muito bonitas essas molduras. Ele fez um trabalho de moldura em alguns, ou é, uma sobreposição de imagens para criar um, um cenário, uma contextualização. Eu achei bem bonito, né? a Torre de Ekfélion. Aqui é o Bilbo em Valfenda, escrevendo O Hobbit e também as compilações de Silmarillion. Aliás, o Alan tem um negócio para deixar os personagens carecas. Eu não sei por que ele gosta de deixar os anãos, o Bilbo, os Hobbits, tudo careca. Eu não sei por que ele tem essa mania de careca. Eu imagino os Hobbits bem cabeludos, bem cheios de cabelo. Não imagino com essas entradas gigantescas, não, mas tudo bem. E aqui vamos encerrar com a última aqui, do Expurgo do Condado. Se você não leu o livro, então vale ler para entender por que, que tem isso daqui, porque não tem nos filmes. Então, pessoal, é, na minha opinião, a edição, né, o box mais bonito do Senhor dos Anéis, porque ele é ricamente ilustrado. Aqui a gente tem até menos, né, porque é 16, 17, 19. E aí só o Hobbit, que tem bastante, com aquelas 27 mas é ricamente ilustrado, material de alta qualidade, baita papel bom, fitilho, capa dura. Aqui a gente tem o Portão Negro, Morano, que é a capa do volume de 1991, né, que é a, foi o primeiro a ser ilustrado pelo Alan Lee, então essa era a capa. A gente tem aqui a capa do Hobbit. Aqui nós temos uma imagem da Sociedade do Anel dos Trolls. Na parte superior também nós temos The Hobbit and the Lord of the Rings, with illustrations by Alan Lee. J.R.R. Tolkien. Então é sensacional, uma baita qualidade. Agora, não vale a pena comprar agora, né, gente? Porque o dólar, do jeito que está, seria absurdo. vai gastar muito. Então o que, que eu sugiro? Compre o volume único se você quer as ilustrações, porque você vai ter todas as ilustrações, inclusive aquela primeira do nasgo você vai ter ela inteira, você não vai ter só um terço dela. Vai ter dois citilhos, papel de qualidade, Capa dura, vai ter tudo que a gente quer. Inclusive na edição brasileira, tanto do box preto quanto esse volume único da, da Amazon, a gente tem o livro de Mazerbo, que são aquelas três páginas né, que eles leem dentro de Moria. Esse daqui não tem. Olha, tem isso também. Então assim, aqui nesse box preto e no volume... Único, a gente vai ter mais, mais detalhes, mais notas, o livro de Mazarbu, enfim, tem mais coisas. As edições brasileiras elas continuam com mais conteúdo e conteúdo extremamente relevante, até porque o livro de Mazarbu ele é tipo os apêndices. Para mim, ele tinha que vir sempre, nem que fosse em preto e branco, mas ele tinha que vir. No conjunto é uma obra muito bonita, mas atualmente não vale, porque o preço vai estar muito alto. O Alan Lee não é o meu artista favorito, mas eu gosto muito do trabalho dele. né? E esse box aqui ele fica muito bonito perto desses quatro volumes, dos Três Grandes contos e do Contos Inacabados. Então ele faz a, a coleção Alan Lee, né? que depois eu vou mostrar para vocês esses oito volumes juntos. Fica muito chique. Pois bem, finalmente falamos desse Super Box. Muita gente vinha pedindo. E agora a gente vai falar bastante do Alan Lee para aproveitar o volume único, esse box aqui e tudo mais, e aí vocês vão poder saber exatamente qual que é o, que, o elemento que falta em um, que tem no outro, né? mas o volume único ele vai ter tudo e até mais um pouco em relação a esse daqui. Se você gosta do nosso trampo e quer apoiar, tem várias formas. A gente tem um vídeo que eu gravei explicando todas as formas de apoiar o TT. Várias delas são PicPay, você pode fazer um Pix direto pelo seu banco de preferência, você pode comprar as nossas camisetas da Nerd Store. Olha só que linda! Essa aqui é do Earendil. Então nós temos as camisetas em parceria com a Store, que o link está aqui embaixo. Você pode assinar a Amazon Prime Video. Você pode comprar nossos produtos pela nossa home tagueada da Amazon ou pedir os links para a gente. Pode comprar na nossa home do Submarino, que é só você acessar lá o nosso site com tudo juntinho do Senhor dos Anéis. Várias opções, mas a opção mais legal é sendo um membro do TT, fazendo parte da nossa Membership of Token Talk, Talk. É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos semanais, até lives é, exclusivas e outras coisas, e ainda vai ajudar o canal. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, em especial o Instagram, que é a mídia que a gente mais faz anúncios e coloca ali exclusividades, assim as primeiras notícias. Mas também temos Twitter, Facebook, e a gente também faz vários posts aqui na comunidade do YouTube. Além disso, por favor, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, logo agora, inscreve no canal, dá um help para nós. E do lado, clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Deixa aquele seu ponto, aquele seu emoji, aquela sua letra, ou um comentário para dar aquela satisfação para a gente, para dar aquela alegria e a relevância no YouTube. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári.